Braço tendido à frente, o outro braço, palma da mão virado para cima, mãos fechadas. Agora presta atenção no detalhe, essa mão que está segurando a bola, traz a bola para frente da mão direita. Para que essa mão direita aqui, ou a esquerda, de quem vai colocar a esquerda, faça o movimento em linha reta, tá? Saca pra cima e segura a bola. Só pra gente memorizar onde vai acertar a bola, tá? Saca pra cima e segura a bola. Vai todo. Saca pra cima fraquinho e segura a bola. Pra si mesmo. A bola vai cair pra si mesmo, tá? Entra na posição e saca. Entra na posição e saca. Vamos agora acrescentar perna contrária à frente da mão que saca. Se eu saquei com a direita, perna esquerda para frente. É isso? Isso aí. Troca de lugar, Duda. Vem. Isso aí. Isso, Letícia. Já troca de lugar, Letícia. Isso, a pessoa que saca vem pro meio. Ajeita a mão lá, vira o avanço aqui, colocou na posição certa, ok? traz o peso para trás e olha a perna e... sacou coloca a bola lá a bola tem que ficar da cintura para baixo e o corpo para frente flexiona as pernas atenção o braço vai lá para trás e o peso do corpo também foi sacou ah! o peso do corpo para trás, agachando as pernas e vai para frente com tudo. Cada um pode fazer o seu. Vai. Leva o peso para trás e saca, vai. Leva o peso para trás, volta e saca. Força. Beleza. O momento do saque é o um momento de concentração absoluta. É um momento só de vocês. É o um momento que ninguém da quadra pode ajudar vocês, nenhum companheiro da quadra pode ajudar vocês. Então, quando vocês vão pegar a bola, concentra, presta atenção só naquilo que vocês vão fazer.